Boa noite, mais um devocional para o nosso coração. Hoje a palavra que vamos tratar, vamos falar, é sobre o espírito de amargura em nosso coração, em nossa alma. O diabo é conhecido como especialista em colocar amargura na alma do ser humano para depois de ter colocado essa amargura, ele então... Encontrar nesta pessoa amargurada Um, um direito legal de atormentá-la Temos que ter muito, mas muito cuidado Com o, o sentimento de amargura Quando nós, sem sabermos Sem nos darmos conta Carregamos em nós um espírito de amargura Talvez por algo que nos tenha acontecido no passado Esquecendo-se que alimentando essa amargura não perdoando alguém que nos tenha feito mal no passado, dá ao diabo um direito legal de nos atormentar, colocar dores, colocar doenças, enfermidades, acusações, medo, condenação. Enfim, a lista é longa. Nós precisamos ter muito cuidado com as táticas e os truques que Satanás usa. No livro de Mateus capítulo 3, no versículo uh, 11 ao 12, João Batista diz assim Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nós sabemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Fogo na Bíblia pode ser interpretado como Espírito Santo, como, como o Espírito Santo de Deus. Então, deixa-me só parar aqui o louvor, para não nos atrapalhar aqui o coiso, uh, uh, uh, esse devocional, essa palavra amiga. Então, o, o fogo é o Espírito Santo que diz, olha... Depois de mim vem alguém maior do que eu, que é Jesus Cristo. Ele, então, vai vos batizar com o Espírito Santo. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo... No celeiro, mas queimará a palha. Tem que trigo e palha. Trigo são aqueles cristãos que já despertaram para a consciência do amor de Deus, para a consciência da justiça de Deus, que não guardam rancor, que não levam uh, amargura, não, não, não, não, guardam, não, não vivem amargurados pelo, pelo trauma do passado, pelo mal que eles tenham feito no passado. Então, esses esses serão, serão recolhidos para o celeiro, ou seja, estarão em paz, são aqueles que carregam boa consciência, bons pensamentos, ele vai juntar com o seu trigo no celeiro, vai juntar o seu trigo no celeiro, que aquelas pessoas que têm boa consciência com relação a Deus e com relação a si mesmas, Aquelas pessoas têm bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos eles sabem e reconhecem que são justiça de Deus em Cristo Jesus e pelas feridas de, de Jesus, elas já foram curadas. Elas são nova criatura criadas em Cristo Jesus e as coisas velhas já passaram. Essas pessoas já despertaram para esse tipo de consciência, que é que Deus quer que todos nós cristãos eh, despertemos. Mas queimará a palha, queimará a palha com fogo, que nunca se apaga, o fogo que nunca se apaga é o Espírito Santo, então queimar a palha aqui não é queimar a pessoa no inferno, não, é queimar a consciência da amargura Queimar a consciência Pensamentos negativos Pensamentos de doença Pensamentos de enfermidade, de inferioridade Pensamentos negativos De mortes, medo, culpa Condenação, então o Espírito Santo Que é o fogo que nunca se apaga Vai queimar Vai arrancar essa amargura Que o diabo, que o Leviatã Que Satanás, a antiga serpente Colocou na sua vida Por quê? Porque ele quer através dessa Dessa dessa amargura, desse espírito da de amargura, desse sentimento de amargura te atormentar, porque porque ele, ele vê vem em ti algo em comum, ele ele, ele é amargurado, ele, ele ele é mau, então ele quer ele ele planta isso em ti através de uma decepção, de uma traição, de algo que te fizeram no passado para depois buscar reclamar isso, porque ele lhe dá direito, legais, de atormentar a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 27, no versículo 1 até o 6, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, está dizendo, no dia em que a pessoa se arrepender, no dia em que a pessoa despertar para a consciência de Cristo, a consciência do amor do Pai, o Senhor com sua espada, que a espada é a palavra, com a sua palavra severa, longa e forte, castigará o Leviatã. O Leviatã tem o espírito de amargura, aquele espírito que Satanás colocou dentro, aquele sentimento de amargura, de rancor, azedo. Então com o poder da espada, com o poder da palavra de Deus, vai, Deus vai, vai castigar esse espírito de amargura dentro de ti. Que a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, matará no mar a serpente. Nós sabemos que o nosso corpo é composto por 75% de água. Aqui está dizendo, matará no mar a serpente aquática. Está dizendo, vai matar Deus com o poder da palavra dele dentro de ti, que é a espada, vai matar... Matar esse espírito de amargura, não vai te matar a ti, vai matar aquele, esse espírito de amargura que quer te matar, então Deus vai matar, mas no dia em que, que você despertar da consciência que você é, é, você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você despertar para o perfeito amor de Deus, matará no mar a serpente aquática naquele dia, Cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rogo-a constantemente e protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Deus diz que é o nosso vigia e nos protege de dia e de noite, impedindo que nos façam mal. Não estou irado com você. Deus está a dizer que não está irado contigo, minha irmã e meu irmão. Sou o seu vigia. Rogo-a constantemente. Não estou irado se espinheiros e roseiras bravas me enfrentassem, eu eu eu marcharia contra eles em combate e poria fogo neles, neles todos. Se não que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o um mundo de fruto. Jacó vai Vai, Jacó vai lançar a raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Jacó, Israel, eu é você hoje, é a tua realidade espiritual hoje, minha irmã. Você vai vai, vai brotar raízes, você vai florescer, vai encher o mundo de frutos. Fruto de quê? De bons pensamentos, de boas ações, de boas atitudes, boas obras. Perdão, amor, quando não há motivo para perdoar, nem tampouco para amar. Então, ame. Ame minha irmã, ame meu irmão. Não deixe, não permita que o espírito ou o sentimento de amargura tome conta, tome conta da sua vida. Esta é a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha ajudado, esclarecido alguma dúvida e animado a sua alma, o seu espírito. Deus abençoe. Até mais amanhã. Shalom.